Olá, eu sou Marcelo Marcel Molina e quero falar com você sobre como lidar com as objeções. Já aconteceu de, no momento do fechamento da venda, o seu cliente apresentar uma objeção? E vamos colocar aqui, vai, a objeção mais comum, que é a objeção de preço. Cliente, ele pede um desconto de X%. Nesse momento, você é vendedor, você olha para um lado, olha para o outro, tenta contra-argumentar, não encontra a melhor argumentação, e para fechar o negócio, você acaba cedendo. Só que aí, mesmo cedendo aquilo que o cliente te pediu, o cliente pega a sua melhor oferta e vai simplesmente te balizar com o concorrente. Essa situação já aconteceu no seu dia a dia? Se isso já aconteceu, esse vídeo aqui do nosso canal, ele é para você. Muito prazer, eu sou o Marcel Molina, sou treinador de vendas e sou consultor e quero, nesse vídeo, lhe apresentar técnicas de como a gente pode lidar com as objeções. Para lidar com as objeções, o primeiro passo nesse processo tem a ver com a consciência. E a consciência tem a ver com eu entender quais são as principais objeções que a gente mais ouve dos nossos clientes no dia a dia. Vou dar exemplo de algumas delas. Principal delas, preço, como eu já comentei, prazo. Tenho que falar com um tal departamento. Não tenho budget nesse momento. Vou pensar um pouco mais. Ou seja, esses são alguns exemplos de objeções, mas existem as mais diversas que a gente tem que estar preparado para lidar no nosso dia a dia. Agora, a primeira dica, então, para a gente trabalhar essa técnica é a gente não se deixar envolver emocionalmente pela primeira barreira que o cliente apresenta no momento do fechamento. Vou relembrar o exemplo do qual eu comecei esse vídeo, que é quando o cliente apresenta uma objeção de preço, eu acabo cedendo e mesmo assim o cliente vai embora. Eu fico chupando o dedo e pensando, caramba, não era preço que estava nesse momento fazendo a diferença para o cliente fechar? Pois é. O blefe faz parte do processo. Preço é a primeira barreira que o cliente apresentou. Isso tem a ver com a ponta do iceberg. Mas lidar com objeção tem a ver com a gente mapear o que está abaixo da linha do nível do mar. Entender o que está na base, o que está na profundidade, que num primeiro momento a gente acaba não enxergando. Então, para trabalhar essa dificuldade no nosso dia a dia, a partir do momento que o cliente apresenta uma primeira objeção, o que, que eu preciso fazer? O vendedor mais tradicional, quando ele recebe essa objeção de preço, ele já começa a contra-argumentar e já vira para o cliente e já se defende. O cliente não, meu, o meu preço não está caro por causa disso, o concorrente tem tal preço por causa daquilo, ou seja, eu tomo um golpe e devolvo na mesma moeda. Isso vai 100% contra o processo de empatia. Nesse caso. O que, que a gente precisa fazer? Primeira etapa da técnica é amortecer a objeção. Vendedor, vendedora, entre nós aqui. Lidar com o momento do fechamento não é algo muito confortável nem para quem está no papel de vendedor e nem para quem está no papel de cliente. É o um momento de alta pressão. É o um momento de maior adrenalina. Alguns ainda dizem, né? Ah, essa é a hora aqui de brigar, eu vou brigar ali com o meu cliente. Mas entre nós, o meu papel na venda profissional não é brigar com o cliente, é compreender o meu interlocutor. E para que meus argumentos de fato gerem impacto nesse momento do fechamento, é fundamental que antes de argumentar, eu reforce junto ao cliente esses laços de conexão. E para fazer isso, eu vou trabalhar o amortecimento da objeção. É virar para o cliente falar, cliente, de fato, eu entendo a sua preocupação. Mas, afinal de contas, todo mundo quer investir seu dinheiro aonde vai ter o um maior retorno. É isso, cliente. O que eu fiz aqui, gente? Eu simplesmente peguei o não do cliente e transformei em um sim. Obviamente que a gente pode adaptar essa argumentação para dentro da sua realidade como profissional de vendas. Mas o que é importante, quando o cliente ele coloca um primeiro embate, uma primeira barreira, ao invés de eu começar a discutir com o cliente, eu vou virar para ele e falar, cliente, eu entendo. E quando eu falo que eu entendo, eu não estou dizendo que eu concordo. Mas é como eu estivesse colocando meu rostinho aqui para o cliente me dar um soco, eu fujo do soco e me coloco ao lado dele. Cliente, eu entendo a sua preocupação, mas, e aí nessa hora, o que que eu vou focar nesse amortecimento? Eu vou falar de todos os pontos ligados ao valor percebido do cliente que ele trouxe para mim nas fases anteriores do processo que tem a ver com a investigação. Mas cliente, estamos falando aqui de uma excelente oportunidade de você garantir mais resultado para o seu negócio. Ou seja, eu levo o meu cliente a trabalhar o foco na solução. Eu fujo da linha do tiro e forço o meu cliente, naturalmente, a pensar naquilo que para ele tem mais valor. Ok, Marcel, mas até agora você não me resolveu nada, ok? Eu até agora eu só senti a força do golpe. Porque por mais que eu amorteça muito bem, qual vai ser a tendência? É o cliente virar para mim e falar, Marcel, é exatamente isso que você disse, mas na boa, tá caro? Nesse momento, o que, que eu faço? Eu vou trabalhar a segunda etapa da técnica que é quando eu vou entender a objeção. Eu vou desenvolver um pouco mais a minha capacidade analítica. Puxa, cliente, me fala uma coisa. Tá caro comparado a quê? Essa pergunta é importante até para entender o que de fato é argumento e o que de fato é blefe apresentado pelo cliente. Porque quando a gente faz essa pergunta, há alguns clientes que estão blefando nesse exato momento, eu já começo a perceber que o cliente não tem nenhum parâmetro de comparação. Mas vamos colocar que o cliente vire para mim e fale, ah, Marcel, tá caro comparado ao concorrente. Tá caro comparado ao que eu imaginava pagar. Show de bola, gente. Agora eu vou para a terceira etapa da técnica que eu considero ser a principal, que é quando eu vou identificar objeção oculta. Lembra aquela história? O cliente fala que é preço, eu já argumento, não entendo o que está na base do iceberg, já argumento e o cliente vai embora. Dessa forma, para entender outras objeções que também estão impedindo o fechamento desse negócio, eu viro para o cliente e pergunto, Cliente, me fala uma coisa, se nós resolvermos agora a questão do preço, nós fechamos esse negócio? Pessoal, olha o poder dessa pergunta. Eu não vou dizer para o cliente que eu vou resolver o problema da objeção apresentada. Nas entrelinhas, o que eu quis dizer? Cliente, você acabou de colocar aqui preço como uma barreira, ok. Pega esse probleminha aqui ó, e deixa aqui no cantinho, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que eu quero saber agora é o seguinte, tem mais alguma outra coisinha aí dentro da sua cabeça, além do preço, que está impedindo a gente de fechar? Nessa hora, gente, provavelmente o cliente vai dar um passo para trás. Se você estiver desenvolvendo a venda por telefone, você vai perceber um silêncio do outro lado da linha ou até uma gagueira. Cliente, é, é, é. Opa, esse é o gatilho para você fazer a próxima pergunta. Cliente, além do preço, o que mais te preocupa para a gente fechar esse negócio? Ah, Marcel, o cliente vai trazer lá prazo de entrega. Ok, cliente, se resolvermos a questão do preço e prazo, fechamos o negócio? Hum, além do preço e prazo, cliente, o que mais te preocupa para a gente fechar? Ah, talvez a condição de pagamento. Ok, cliente, se resolvermos essas três objeções, fechamos o negócio... Vamos colocar que agora o cliente dá um passo para trás, pensa, respira, vira para você e fala assim, ah, Marcel, se você resolver essas três questões, negócio fechado. Nesse momento, eu vou trabalhar técnicas de argumentação, porque pelo menos eu vou ter a oportunidade de argumentar em cima da ou das objeções que de fato estão impedindo o fechamento do meu Negócio. Isso vai fazer com que a gente não perca tempo, muitas vezes, de argumentar em cima de preço, só que, no fundo, o que está impedindo o fechamento é credibilidade, ou é segurança, ou é qualquer outra variável que possa estar preocupando o cliente diante daquele momento. Assim, é fundamental criar empatia e amortecer, entender a fundo a objeção, investigar outras objeções ocultas para só então eu argumentar e sugerir um próximo passo, que vai ser o fechamento ou marcar uma nova reunião com algum outro influenciador. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueçam, que toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos lançar aí um novo vídeo de vendas, gestão, liderança, que com toda certeza vai transformar a vida de cada um de vocês. Obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima.